Te vista, vê se é a tua identidade verdadeira. De 7 a 9 de agosto, o coletivo Memórias do Mar e Projeto Meros do Brasil participaram da formação Professores na Resex, promovido pela equipe de Educação Ambiental e Comunicação da Reserva Extrativista do Cassurubá, na sede do Parque Marinho de Abrolhos, no município de Caravelas, Bahia. A formação contou com um ciclo de palestras, dinâmicas e uma saída a campo, onde tivemos a oportunidade de percorrer um trajeto de mais ou menos 4 horas de barco pelo mar e rios onde pudemos conhecer boa parte da Resex e seus limites. A Resex Caçurubá fica no estado da Bahia, na área marinha e costeira, entre os municípios de Caravelas e Nova Viçosa. Ela busca proteger os modos de vida dos extrativistas e pescadores artesanais, bem como a diversidade biológica presente nesses ambientes, incluindo os aspectos ecológicos. Um dos pontos de parada durante a saída foi na Miringaba, onde nós somos recepcionados pelo seu Pedrinho, pela comunidade local, na Toca do Siri, um ponto de encontro dessa comunidade. Lá as crianças da escola Ribeirinha Menino Jesus apresentaram textos que produziram sobre a Resex, sobre o seu modo de vida, sobre a escola e que estudam. Os extrativistas não devem esperar de braços cruzados, mas sim indo à luta e se unindo para conseguir o que todos nós queremos. Realizamos ainda trilhas em meio à vegetação nativa, guiados pelos moradores locais. Você aprendeu com quem essas, essas coisas? Ah, com o pessoal mais velho, né? avó, bisavó. As assim mulheres. Mas mais as mulheres? É, sempre essas coisas que ensinam as crianças, mais as, as mulheres. né? Principalmente <risos> as vó da gente. Os homens aprendem a pescar. <risos> né? é, é, com certeza. A formação foi bastante importante para o coletivo Memórias do Mar, para a equipe do Projeto Mares do Brasil. Foi um momento de grande oportunidade de aprendizagem, com os professores locais que puderam também passar para a gente a realidade local das escolas iberinhas, e articular né, o desenvolvimento de oficinas socioambientais, atividades artísticas, culturais, que iremos desenvolver com grupos culturais aqui da região, como Arte Manha e Umbanda Um. Foi um momento especial de troca de saberes, com profissionais de diversas áreas do conhecimento, como a educação, a biologia, a oceanografia, a etnoecologia e o saber popular aqui né, do pescador, né, que trouxe bastante informação que vai complementar aí as nossas atividades.